Oi gente, tô gravando aqui mais um vídeo de cachorrinho Eu tive que tirar eles lá da casinha Porque tava muito quente Olha só, são muito fofos Aí eu coloquei eles aqui Aí eu, vou, aí eu tô filmando Olha ali, ele, eles andando, já tá quase andando Tá engatinhando agora mas agora ele já é. tá quase andando. O pai Tinho. cuida dos filhinhos. Deixa isso aqui. Essa ah, ah. Ah, ah. Olha essa pedaço, Olha, andando. Ai, Já que foi, Ô, Todd, você é para legal. que a riqueza eu com você. Ó. Oh, Vocês defendendo o filhotinho, mãe mas... Olha só, que fogo. Então, acho que ele mordeu o coloquei aqui. Ah, ah. Ele morde essa. Olha lá, mordendo essa brincando. Olha só, é, brinca. E as tem, Maria, ó. Ah. É, eles entendem que cuidar, viu, mano? E não pique. vou machucar. É, não vou pegar. Não é pra pegar. Olha aí, aqui tá cheio de caraca. Olha aí, brincando com ela. Essa ali, tá mamando Essa tadinha, tá brincando Deixa bem. aí, Dani, não é pra ficar pegando não, viu? Ela acordou O garotinho da A Arqueza acordou não senta aí não, Dani Você desce o quieto, gente? Você desce Tá andando Olha só, tá andando Tá bom, tá eu tô bem, né?